Beleza Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo Mano, tô aqui que vai bem vindo a mais um vídeo com vocês aqui Eu tô gravando aqui, resolvi fazer um teste sobre uma gameplay Troquei meu editor de vídeo vi... Meu screen record, gravação de tela Fazendo teste Já tô bem evoluindo o jogo Aqui atualmente eu tenho um pé de cabra Uma pistola Tô com algumas munição E uma espécie de uma doze 12 Sem demora Não tem negócio vamos hey what the hell are you doing down here get topside I hear troops are coming in to save us tá bom filho você disse não vai estar bom intera embora tá bom, um be tá bom vamos deixar ele para bom, dar uma andada ali colado vamos ver, pegando os recursos, um ah, vamos, vamos de pistola mesmo. Beleza, pegamos Pegamos granada, vamos continuar aqui. Da mãe, da mãe, peguei. Vamos. Ver. Tá bom, recarregamos Nada de recurso Nada de recurso Parece que... parece que aqui tem uma quantia boa já de bomba, mas descartar uma, vai Pegar mais uma Vambora O que eu tenho que fazer? Esses bichinho, mano, é sacanagem Eu tô no fone aqui, você não sabe pra onde que vai E load na tela Fala da mãe Não é pra lá, é pra cá aqui, vambora, vambora sai da frente não abre, velho. tá bom, não dá, não dá vambora, vou pegar os 6 economizar munição vai ser assim Fala da mãe agora lascou morreu ela da mãe, ela da mãe, ela da, da mãe, morreu, Ela da mãe, morre Morreu Morre, morre Cadê? Opa Vocês pulam, banco Vocês não podem comigo não Tá Tá Vamos de pistola Desligamos nossa lanterna É um dos nossos recursos Load novamente Esse cara é um saco, velho, deixa eu ver Vai ser o jeito, vai ah. Me filho Carregamos Vambora Morre. Morre, tá, sem lanterna. Fala da mãe, fala da mãe, fala da mãe. Morreu, não tem nenhum recurso, nada. Morre, tá da mãe, velho. Morre, velho. Tá. Recursos, recursos... Vambora. Tá bom. Não tem como salvar. E é barulhinha demais aqui. Tá bom, filho. Tá bom, velho. Não sei o que, é que você tá falando não, irmão. Bom, Bora. Esse estranho, é chato. Meu, vamos, vamos entrando. Tem aí, então, Vamos. Vamos embora, vamos embora agora dá Panaz, bora, bora, bora, bora, Vou pegar. Recursos, pegando recursos, tá, ah. beleza, temos aqui um, um de pistola mesmo, temos essa songa aqui, mais regressiva, já era recurso pegamos, mais alguma é coisa aqui Sim, mas eu não quero ser não. Beleza, pegamos, vamos embora, vamos subindo, vamos pra onde, vamos pra onde vamos Tá de novo, Opa, não tem nada. Segue vida, segue gente. Eu fico até meio apreensivo. Véio. Um somzinho, uns barulhos esquisitos. Né? Morreu. Tem só a direita, só para isso, load novamente. Don't count on the cavalry here. que Fala. Okay, I'll cover. You. Okay, I'll secure this area. O que que eu faço? O que, que eu faço? Onde que eu Nada É, mano, vão ter que subir, né, velho? Não tem jeito, não <risos> ela da mãe Tome daqui, velho Tá Galerinha, vai ser um... Foi um joguinho básico aqui Eu já tenho uma, uma mera noção Eu vou ficar com vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado que foi apenas um teste, mas... Vamos é, colocar aqui um, um Thumb, nem eu velho Deixa eu pensar, eu acho que isso aqui vai ser a nossa Thumb Vamos chegar pra frente Assim, vai ser assim Tá, eu acho que Acho que também isso Pode servir pra nós aqui já como um teste já mano é aí galera, se tiver curtido o jogo, espero que vocês tenham gostado, né, no caso, né, gostou deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrevendo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tem ideia de jogos ou continuação desse aqui, ou pra pegar do começo, eu posso pegando a história completa do jogo pra vocês, até zerar. É isso aí galera, brigadão, até mais, beleza, falou e fui!